encarando a notícia de frente. Agora há pouco, 11 vereadores de Santa Rita foram presos. É notícia que vai parar na imprensa nacional. 11 vereadores presos na cidade de Santa Rita. Eu avisei que isso não ia dar certo. Eu falei no rádio, não ia dar certo. Eu disse, não vai dar certo, vai dar errado. Vai terminar com as pulseirinhas de Roberto Carlos, mas ninguém me ouviu. Eu ainda avisei. Vem e olha o mesmo, resultado cara. aí, ó. Na madrugada de hoje, Com quando eles chegavam para a Paraíba, Olha, ó. 11 vereadores de Santa Rita, mais o contador da Câmara, olha sendo detidos agora na BR-101. Esse é o vídeo do momento da prisão em no Rio Grande do Sul. É, Emerson Machado já tá comigo ao vivo e tem detalhes. Ô, oh, Machado, bom dia, Machado, bom dia, Machado. Dividindo tela comigo, Machado. Olha Nilvan, Oi. bom dia, bom dia a todos, bom dia a Paraíba inteira Que está nos acompanhando nesta manhã de uma terça-feira movimentada aqui na central de polícia Estamos na delegacia no DRACON, delegacia de repreensão ao crime organizado Comandado pelo delegado doutor Alain Morilo Torriel Onde durante a madrugada de hoje houve a detenção de 11 vereadores e mais um contador da Câmara Municipal daquela casa legislativa, Nilvan. Daqui a pouco, estou aguardando aqui um minuto, dois minutos, onde o delegado doutor Alain Murilo vai conversar com a nossa reportagem. O caso aqui, Nilvan, é o seguinte. É, segundo informações, estão aqui na central de polícia o presidente da Câmara Municipal de Santa Rita... Casa de Teixeira, os vereadores Anésio Miranda, que é atual presidente da Câmara, Bruno Filho, que é filho da ex-vereadora Cicinha, Cícero Medeiros, Sérgio das Confecções, Francisco Queroga, que é o Queroga de Odilândia, Rosa do Vaqueiro, que é a Rosa de Marco Moura, o João Grandão. Trabalhava como caminhão, um caminhão que hoje é vereador. É, Rosa do Vaqueiro, Nilvan, ela é da, do, entre o bairro de Marcos Moura, daquela região ali. É, Marcos Farias, que é irmão do ex-vereador Farias. Galego do Boa Vista, que é de Vazia Nova. É, de Ocelio de Vazia Nova. Ivonete Ludogério, aliás, Ivonete que é... é... A irmã de Mosa, né? Ivon que é a irmã de Mosa, ex-variador do município, além do contador da Câmara, Fábio Cosme, também se encontra aqui na central de polícia. Segundo informações, Nilvan, é crime peculato. Eles vinham do Rio Grande do Sul, onde, segundo o delegado que vai acrescentar pra gente mais informações, eles teriam ido participar de um congresso, na cidade de Gramados, um Congresso, na cidade de Gramados, no Rio Grande do Sul. Só quem está tendo acesso aqui à sala são os agentes, todos estão aqui, ó. Nessa sala aqui são os advogados, já se encontra aqui alguns advogados é, dos parlamentares, o procurador da Câmara Municipal de Santa Rita também já está aqui. Vereador, o senhor sabe por que o senhor está preso ou detido, é... Bom dia. Bom dia. Não, não tem um momento não. A gente foi um congresso e no foi fomos abordado trazendo a gente para cá e a gente está me esperando ver o que foi que aconteceu. Vereador, além do senhor, tá aqui o presidente da Câmara também e os outros vereadores? Isso. São 12 vereadores, tem. 11? 11, 11. Peraí, é o vereador? É vereador... Cícero Medeiro. Cícero Nilvan, Nilvan, fala Nilvan, ele está me ouvindo aqui no retorno. Ok, vereador Cícero, Alô. Você... Oi, oi vereador Vereador, é, como é que o senhor interpreta a, a opinião do Ministério Público Dizendo que o congresso que vocês foram Foi um congresso forjado e que não existiu o congresso Para discutir nada de interesse de Santa Rita Rapaz, é o seguinte, é o que diz, né Mas pode ir lá no congresso, na empresa A gente participou os quatro dias do congresso entre gente nove horas, saindo de uma hora tudo normal, vereador. A, a, a informação, a, a informação que se tem do levantamento do Ministério Público é de que nesse Congresso lá em Gramado só tinha vereador de Santa Rita e os, os outros municípios do país não mandaram por quê? Não entendi direito. Que lá no Congresso só tinha vereadores de Santa, de Santa Rita. Rita, do Brasil inteiro, só tinha vereadores de Santa Rita procede assim? Não. Tinha, tinha vereador de outros municípios do... do não, Rio. tinha não. Tinha, tinha não. De... Tinha. É, cidade? É, tinha não. Tinha no tal de lagarto. Tinha, só tinha um vereador tinha, de lagarto. Uma vereador e um vereador. Só tinha um vereador. Pera aí. Nilvan. Oi. Ele, segundo ele aqui, tinha uma vereadora um, e um vereador. Um vereador Nossa, de lagarto. Vocês? Só era o que tinha lá nesse congresso. Isso. E esse congresso, o objetivo era É só a lei, sobre é, a, o vereador ficar por dentro da... da... Quem eram os palestrantes era a professora e a dona da, da, do, do ajudante dela lá. Ô, Emerson! Emerson! Quem isso? Oi, é Emerson! Tem pra aguardar, que o senhor já, já, já foi ouvido? Emerson. Não, vou, Emerson. vou entrar agora pra ser ouvido. Ok. Emerson! Oi, Nivan! É, pergunta Oi, aí, Ivan. quanto ele recebeu de diária para essa viagem aí? Ô, Nivan! Tô ouvindo. É porque ele falou aqui. Mas daqui, daqui a pouco vai sair outro vereador aqui, Nivan? Deixa eu ó. passar aqui... Vê se eu consigo aqui do outro lado, aqui. É... Deixa eu agradecer aqui. Bom dia, bom dia. O nosso WhatsApp é o 8811-2268. Doutora, tudo bom, Doutora? Leonardo? Tá aqui agora, doutor Ah, tá no eixo, né? Bom dia, que Deus lhe abençoe. Grande delegada, doutora Jona Tem Tenho o maior carinho e respeito pelo trabalho dela. Ó, Nivan, a gente vai ver se pega aqui, ó. Eles estão todos aqui, ó. Nesse lado aqui, ó. Dá pra ver aí alguma coisa, se Liga a luz! Ô, oh, liga o sangão! Não, não é nessa não! É nessa não. Não, não, não! Também não é nessa! Não, deve ser naquela não? É na primeira! Deixa é nessa daí! É nessa aqui, é nessa aqui! Levanta! É nessa sala aqui, Nilvan, que os vereadores estão... Anésio! Deixa eu ver se... Anésio Miranda, dá pra ver aqui, Nilvan Anésio. O contador Fábio Cove. Dá pra ver aqui. Aí é nessa sala aqui, senhor. Nessa aqui, ó. Foi? O agente? Pronto. Tá. O delegado vai sair pra conversar com a gente agora, Nilvan? É. Vamos forro aqui pra conversar com o doutor... Alan Murilo Torriel, delegado responsável pelo esse trabalho feito durante a madrugada. A prisão aconteceu em Mata Redonda, já no município de Aljandra. O delegado vai falar agora? Pronto, agora vamos aguardar aqui, então está tá ao vivo aqui, porque eu posso não pegar o agente, Não pega os meninos aqui, não. Doutor, bom dia, amigo. Desculpa o incômodo e primeiramente agradeço sua atender a nossa equipe tá ao vivo aqui. Parabéns pelo trabalho, doutor. Eu agradeço, mas esse trabalho é um trabalho que foi feito pela Polícia Civil, pelo Ministério Público, aliás, o Ministério Público da Paraíba, através do GAECO, como o Ministério Público do Rio Grande do Sul, né? também o GAECO do, do Rio Grande do Sul. E contou não só com a Polícia Civil da Paraíba, como também a Polícia Civil de Sergipe. É, são todas essas instituições é, que, que, que foram decisivas para que nós conseguimos alcançar esse resultado. Doutor, e, é, todos estão presos ou estão detidos e se tem, é um flagrante ou é mandado um mandato de prisão? em primeiro lugar, eles estão detidos, eles foram detidos e conduzidos para a delegacia tanto é que algumas pessoas estão na condição nem de custodiados, porque são declarantes que acompanhavam esses indivíduos que são alvos, que são suspeitos que estão sendo investigados e que por terem sido trazidos à delegacia essas pessoas estão sendo ouvidas e estão sendo liberadas não tem nenhum carro apreendido o objetivo da operação é formalizar um estudo sobre possível peculato, ou seja, desvio de dinheiro público para fins pessoais, né? enfim, são essas questões legais. Então, não tem tem nessa, e nessa situação, a, a, o trabalho do Ministério Público da Polícia se vê é no sentido de formalizar uma prisão em flagrante. Como Mas eles vão... Como as investigações? Né? As investigações começaram quando nós recebemos... É, a notícia, através de documentação de faturas, documentações de folders, de que os vereadores de Santa Rita tinham, então, programado né, um curso de capacitação com uma empresa de Sergipe, na cidade de Aracaju, mas esse curso não seria nem Sergipe, nem Santa Rita. Eles programaram esse curso diretamente para Gramado, tá certo? Aliás, tem algumas inconsistências, porque esse curso não foi divulgado em nenhum local. Não tem uma natureza de congresso, de seminário E normalmente quando se tem Essa natureza, o que acontece? Várias outras câmaras, vereadores Se inscrevem, participam É uma coisa pública, de conhecimento de todos Não aconteceu assim Só vereadores de Santa Rita E os organizadores do congresso sabiam O vereador disse a mim agora Que tinha uma vereadora da cidade de Largatos E mais um vereador E esses vereadores de Santa Rita Agora eu vou repetir, vou, vou repetir a pergunta A pergunta é assim eles estão presos ou estão detidos e serão liberados? Não, eles vão ser autuados em flagrante, tá certo? Eles, aqui eles serão autuados em flagrante. Eles apresentados na audiência de custódia. Isso, serão apresentados. Então estão presos, estão presos em flagrante. Isso, eles foram detidos, foram conduzidos à delegacia. E aqui, porque o flagrante, ele vai estar formalizado na medida em que eu os interrogar... Né? E, e decidir pelo indiciamento. Quem são, estão sendo liberados? São vereadores ou são funcionários? Não. Foram liberados até agora as esposas, por exemplo, que estavam ah, nessa viagem, é, as é. filhos, tá certo? Eu então eu estou foi. ouvindo e estou liberando. O o que... Delegado, agora com relação ao evento ainda, a informação que a palestrante desse evento Postou uma foto no Ceará, justamente na data em que o evento seria realizado. Você... Isso, a gente, tem um, a gente tem dois folders. Veja só o que a gente tem. Um conjunto de elementos dessa investigação para todas as indagações que deverão ser respondidas através da formalização do inquérito policial, onde através do relatório a gente vai tentar esclarecer todo o fato. O que se tem é que é, a divulgação por essa empresa de um evento... Ela só estava prevista nesse período para o Ceará, onde essa mesma organizadora, a pessoa que teria feito as palestras, estaria no Ceará. Esse evento, ele tinha divulgação. O custo seria 360 mil reais a despesas que os vereadores gastaram com o erário público, com o dinheiro da Câmara? Isso? Essa agora vai ser uma diligência, uma, uma diligência que vai ser realizada ainda hoje, para se quantificar efetivamente... Esse, esse valor. Ser pre... preciano, a gente pode sempre... Valor, valor ma... mais de meio milhão ma... de diárias? Valor das inscrições, valor das passagens aéreas, valor da hospedagem e valor das diárias. Tudo isso somado. Quanto seria a diária por cada vereador? Quanto seria o valor? Tudo isso vai ser apurado. Eu não sei, mas perguntou a eles? Via do... Não, eles ainda serão interrogados. O vereador nenhum foi interrogado? Não, ainda não, eles estão todos aqui aguardando. Eu estou começando a ouvir os declarantes que os acompanhavam. Certo. Delegado, da prisão é prevenida. Ok, obrigado. Olha, flagrante... Olha, aí está, Nilvan, esclarecido é, pelo delegado doutor Alain Mourinho, Torriel. Se você, quem algo mais a perguntar, meu telefone aqui, o nosso WhatsApp não para de pessoas é, querendo mais informações é, sobre o que está acontecendo com a Câmara Municipal do município de Santa Rita. Lembrando, Nilvan, que a Câmara de Santa Rita ela é composta por 19 vereadores... 19 vereadores, a Câmara de Santa Rita, ela é composta por 19 vereadores, é, houve uma renovação nas eleições há quatro anos atrás, há três anos atrás, de quase 90% da renovação, poucos vereadores voltaram E eu só, deixa eu voltar aqui com o doutor Alan Morillo para fazer a última pergunta aí lá aqui, para eu não ficar com essa dúvida na cabeça. Nesse caso, eles contratam. Deixa eu só esperar o companheiro perguntando aqui. Para a gente checar outra informação aqui. muito cuidado. Em Só um em Olha, essa prática foi trazida aqui, eu tenho falado isso, eu, vou, eu quero registrar. O termômetro do nosso trabalho é a sociedade. O que nós estamos fazendo, nós estamos movidos pelo interesse dos moradores de Santa Rita. São daqueles moradores que gravitam e tinha informação, gravitavam sobre essa informação e nos trouxeram documentos nos trouxeram todos os detalhes necessários para que nós pudéssemos, não depois que tudo aconteceu, mas antes, durante e depois, monitorar todos esses eventos. Por isso que o Rio Grande do Sul foi importante, o GAECO do Rio Grande do Sul foi importante para acompanhar tudo o que acontecia lá, quando começava o curso, quando terminava o curso, se teve curso, se não teve curso, se teve passeio, se não teve passeio. Bom, foi por isso que o trabalho é pontual e é diferenciado. Nós tivemos a oportunidade com... Essa provocação e esse impulso oficial da própria sociedade, para que nós pudéssemos, então, come começo, meio e fim. Na volta, depois que todos os elementos aí estavam corroborados e finalizados, e a gente entendia com um relatório de missão lavrado pelos agentes de inteligência do GAECO do Rio Grande do Sul, junto com o relatório da Polícia Civil de Sergipe e o nosso trabalho aqui da Paraíba, do GAECO, da Paraíba e da Polícia Civil, nós entendemos por lavrar o flagrante. Ô, doutor Mourinho, é, existe essa possibilidade de o um afastamento de, de todos os variadores é, provavelmente hoje ainda do mandato é, como vai se tratar isso? O senhor pede esse afastamento, vai pedir na justiça para que a justiça afaste todos lá do mandato? Olha, nosso, nosso entendimento com o Ministério Público é de lavratura de flagrante, formalização do fato juntar todos os elementos necessários e, em seguida, promover essa diligência de busca das informações econômicas para quantificar efetivamente quanto custou essa viagem para Gramado, em todos os seus aspectos. E essas questões de afastamento e tudo mais, o Ministério Público vai poder responder. E outra coisa, tem uma operação agora lá na Câmara, vai ter uma varredura lá de documentação ou vai esperar? Você não, as não. como eu como da eu, da eu da disse é essa segunda fase buscar Mas ainda hoje a parte ainda hoje nós vamos buscar a parte econômica. Okay, muito Obrigado. Bom. Competente delegado Allan Murilo Torreal. Nilvan, é, eu vou tentar conversar com o vereador Anésio Miranda. Ele já me deu um toque aqui que é o presidente da câmara. A gente vai tentar conversar é, com o vereador Anésio Miranda. Daqui a pouco eu volto. Nilvan Ferreira correu amanhã. Primeiro lugar no Ibope agora. No raio, meio-dia no Correio Debate. Nilvan é primeiro lugar. E à noite, o coitadinho de Mofim, né, Nilvan? Pobre coitado do Mofinho. Com você, Nilvan? Eita, meu amigo, eu não sei não, viu? Eu tô vendo aqui a foto do hotel em que os vereadores ficaram hospedados. Eu vou mostrar aqui, porque o povo Santa Rita não merece isso, não, sabe? Eu no rádio eu disse, só oh, isso aí vai dar cadeia. Porque a polícia sabe que eles não foram participar de congresso, não. Eles foram participar, segundo informações, do aniversário do presidente da Câmara. Eu disse isso no rádio. O aniversário do presidente da Câmara foi agora, então eles foram comemorar lá. Olha, no, na investigação, está comprovado que o, cada um recebeu 69 mil reais de diária. Como é que, olha, como é que uma empresa, a empresa aí que fez o evento, ela é do Sergipe. O normal era o quê? Para esse congresso, já que era só com, com os vereadores de Santa Rita, era para esse congresso ser aonde? Diga aí. Era para ser em Santa Rita, homem, ou entrou aqui em João Pessoa. Ó, a gente quer dar um curso. Agora, se fosse um evento nacional, com vereadores de todo o Brasil, aí podia até botar, eu acho até exagero botar lá em Gramado. Né? Tinha que ser, por exemplo, lá em Brasília, em São Paulo, né? Aí o cabo até engolia seco. Mas um negócio que só ia ter vereador de Santa Rita e um vereador lá de Sergipe, da cidade de Lagarto, Os cabos botar pra Gramado, que diabo esse negócio foi, foi acontecer lá em Gramado, pelo amor de Deus, não? E outra, eles são tão idiotas que o Natal Luz, que é o evento mais procurado do Brasil, começou agora também, homem, eles foram agora, porque começou o Natal Luz, que é o evento do Henrique lá em, em Gramado. Gente, tudo nessa cidade de Gramado é caro, entendeu? É caro. E eles ficaram lá num hotel chamado Laje de Pedra Hotel Resort, negócio chique, amigo. Eu vou mostrar aqui a foto do hotel que os vereadores ficaram. Pra você ter clareza aí do, do que é que os caras estavam fazendo. Estavam brincando com o dinheiro do povo, essa aqui é a, a verdade. Essa turma aí foi fazer turismo com o dinheiro da população. Olha ele aí, ó. Anés Miranda, presidente da Câmara, vereadores Bruno Filho de Cicinha, Cícero Medeiros, esses são os nomes, né? Sérgio Confecções, Francisco Queiroga, Rosa do Vaqueiro, João Grandão... É, Marcos Farias, galego de Boa Vista, Diocele de Vazianova, Ivonete, Fábio Cosme, contador. Tudo fazendo turismo, rapaz. Essa aqui é a verdade. Vamos falar sincero pro o povo. Né? A cidade de Santa Rita com 300 mil problemas, com 300 mil dificuldades em todos os aspectos. Aí como é que 11 vereadores se dão ao luxo de levar as esposas para participar do Natal Luz para gastar o dinheiro da população? Você não tem vergonha na cara, Não. Vocês não têm o um mínimo de, de, de, de consciência de cidadão, de gente comprometida com, a, com as questões da população, não. Isso é uma vergonha, rapaz. Isso é uma vergonha. Vai envergonhar Santa Rita hoje, a imprensa nacional, divulgando que 11 vereadores de Santa Rita estão presos. Estão presos. e só ajeita esse país se for desse jeito. Deixa eu puxar aqui, Alexandre, a foto aqui do hotel. Eita, Nilvan. Eu falo que eu não tenho um rabo preso nenhum mesmo. Nem preciso. Eu quero que se explodam. Eu divulgo a verdade. Comigo tem isso não. Pronto, aqui, ó. Olha o hotel aí. Olha aí, povo de Santa Rita. A, a, a, a, a casinha de taipa aqui que eles ficaram lá, ó. Olha a casa de taipa aí. Que eles ficaram lá, ó. Olha o tamanho do bicho, o hotel. Olha aí, a casinha de onde Barro que eles ficaram. Olha aí ó, olha a varanda, olha a varanda aí ó, tá vendo ó o hotelzão em cima da serra meu amigo, olha o clima da Europa, e o povo de Santa Rita sofrendo, olha aí ó, é a é verdade rapaz, olha o telhado todo furado, vazando goteiro, olha aí ó, olha é. aí, é que a é verdade rapaz, esculhambação, tem que ter preso mesmo pra explicar, Tá é certo? 6 e 26 agora. Alô, alô, já se, é. Glaucio Araújo tá na frente da Câmara. Se tiver sessão hoje, não vai ter ter, só vai ter oito vereadores, porque onze estão presos. Alô, Glaucio Araújo, qual é, qual é o clima aí, Glaucio? E vai ter suplente convocado? Como é que vai ser isso? A dúvida é essa. Bom dia. <música> Bom dia, Nilvan. Bom dia a todo mundo aí que está acompanhando o Correio Manhã. Todo mundo acordou aí com essa notícia, né? Dos 19 vereadores, 11 foram presos aqui na cidade de Santa Rita, aí é da pessoa ficar espantado mesmo com uma situação como essa, Nilvan. E a gente fala ao vivo aqui, em frente à Câmara Municipal da cidade. A gente veio ver a movimentação, como era que estava a situação, se tinha alguém aí investigando para recolher documentos no local. Mas o que a gente encontrou foi exatamente isso, ó, porta fechada, o cadeado aqui... Dando a segurança da porta... Mas tem uma coisa, esses vereadores eles foram presos durante a madrugada, né? E isso aconteceu, sabe por quê? Porque hoje é dia de sessão aqui na Câmara Municipal de Santa Rita. Provavelmente os vereadores estavam voltando dessa viagem para vir para a sessão hoje pela manhã, né? Porque é hoje e na quinta-feira. Só tem esses dois dias de trabalho, esses vereadores. Eles só trabalham aqui na Câmara Municipal dois dias. E Lembrando que esses vereadores, Nilvan, você falou aí, eles já tiveram um gasto muito grande de diárias só este ano. Então, eles trabalham muito fora da cidade também, né? Por isso é que tinha essa viagem, eles viajaram, foram encontrados aí pela polícia, que já estava investigando os 11 vereadores. Você me perguntou sobre a questão aí, se seriam convocados os suplentes. A gente não sabe ainda por quê. Esses vereadores que foram presos, eles ainda vão passar pela audiência de custódia, se eles permanecerem serem presos, forem encaminhados para algum presídio aí da capital, aí sim vai ter sim que convocar suplente, porque não dá para a Câmara ficar sem os vereadores completos, né? E aí fica difícil a situação. Agora, que é complicado é, né, Nilvan? Dá uma notícia como essa, o povo aqui de Santa Rita toda hora tem uma confusão por aqui e a cidade, ó, tá todo mundo, eles acordaram hoje com essa notícia, tentei falar já com alguns moradores, mas eles aí ficam apreensivos, não querem falar, não querem dar informação sobre esse assunto. Alguns ainda nem sabiam o que estava acontecendo aqui na cidade, porque tudo isso foi de madrugada, o pessoal foi pego de surpresa, mas a informação é essa, dos 19 11 vereadores estão, nesse momento, sendo ouvidos na delegacia por conta de gastos irregulares. É uma vergonha, viu, Nilvan? Volto contigo. Eita, meu Deus do céu. Olha o povo de Santa Rita. Agora é o povo trabalhador, o estudante, ó, vai para a escola, envergonhado hoje. Olha aí, ó. Estudante, envergonhado. Trabalhador de Santa Rita hoje está com vergonha da classe política que tem. Né? e vocês Santa Rita aí aprendam a votar meu povo, aprendam a votar urna não é pinico né? aprendam a votar a gente tem um governo que merece se vocês têm essa câmara aí é porque vocês votaram, então tem que tem que, tem que aprender a votar né, uma vergonha outra coisa, por que, que só foi vereador amigo do presidente da câmara pra viagem por que, que os vereadores que não são da bancada lá do do, do presidente não for foi barrado né? Organizado só a panelinha, olha, vamos organizar aqui, tu leva a tua mulher, eu levo a minha, a gente leva o contador também, que é o homem que organiza as coisas, e vamos pro Natal Luz. Você aí, de Santa Rita, sabe quanto é que custa o ingresso pra entrar lá no Natal Luz? 1.050 reais o ingresso, tu acredita? E foi tudo pago por dinheiro da Câmara. É imoral, homem. É escolhendo a